Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, edição especial da moderação, que eu estou amando fazer esse chá. Nosso convidado de hoje que vocês estão vendo aqui, tenho certeza que estão muito ansiosos, ansiosos por essa entrevista, senhor Douglas Azevedo, que... Espera no... aí, espera aí, que isso merece uma trilha sonora. Um minuto, que eu estou vendo anúncios. Passa. Ah. Vai. Muito bem, <risos> <eu não> vou... <risos> tá. Bom, eu o Douglas Azevedo, que aqui já está fazendo a gracinha dele, jogou o VD11, edição de Uganda, é, onde foi indicada a Sprint, e logo depois, no VD12, Cuba entrou para a moderação. Isso lá em 2014. Douglas está morando em Lisboa, Portugal, tem 30 ninhos, e é o senhor responsável pelas artes do VD. Seja bem-vindo. Ah, eu tô muito ansioso. Olá, cheguei. Tá bom, chega de música. É, senão eles vão cortar o nosso vídeo por direitos autorais. <risos> oh, bom, pro Yuri não brigar comigo, gente, é muito irônico eu tenho esquecido de fazer o jabá justo no chá do Yuri, que me enche tanto saco com isso. Bom, vamos lá, jabazinho, então. Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para receber as notificações e curtam o vídeo. Tá? Gente, curtam o vídeo, tá? Tendo poucas curtidas os vídeos do BD curtam. Bom, senhor Doug, antes de mais nada, eu preciso perguntar, porque essa história é muito boa, aliás, o Ganda tem uma twist que é uma divisão de tribos que é icônica, memorável, enfim. O senhor entrou para jogar o ah! um... na tribo dos héteros, <risos> quando um pouquinho histórias. Como era? Como era? Ai, o... Olha... É, um, não era. E entrei. Mas já não era? Na época tava se descobrindo ainda? como era, era... Era aquele... O bi curioso. Mas eu, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia onde é que eu tava entrando. Era um grupo com um monte de gente. Com o Vinícius que me chamou para jogar. Eu não conhecia ninguém. Eu não ia me expor. Entendi. Então, aliás, você e metade daquela tribo né? Quantos, quantos héteros ainda tem daquela tribo, amigo, você sabe? ai, amigo, não sei se eu fosse chutar, eu diria um aqui, você acha que seria possível fazer uma repetir essa, essa divisão de tribos hoje em dia? no mundo dos jogos como ele é hoje? eu acho que não porque todo hétero que entra lá ia sofrer hate então a gente não ia fazer isso muito daí. Bom, Doug, fazem seis anos, você é um dos mais antigos que está no, no time E hoje em dia nós contamos aí com o seu, a sua dedicação e a do Samuel nas artes Que são um negócio que, assim, assusta até as pessoas que estão chegando O nível de profissionalismo, o nível que as artes chegaram Você sabe disso, você sabe que é, você se empenha muito nisso Eu queria que você contasse, comentasse um pouquinho de como eram as artes no VD pré-Doug <risos> <risos> Olha, não, eram ruins, mas era um outro estilo. Muito bem. E, inclusive, uh, eu lembro que na época quem fazia quando eu entrei era o Kevin, que fazia tudo. E aí hoje, quando a gente precisa de alguma ajuda, que o Samuel não pode, eu fico pensando, por que, é que o Kevin não faz? O Kevin já fazia isso. <risos> mas eram, eram muito mais simples, porque... Tinha pouco tempo, eu acho que o BD tinha chegado no Facebook, e antes ele era no Orkut, então não tinha muita produção. Era uma coisa mais objetiva. Era a imagem do CT, era uma imagem escrita do CT. Precisava de prova, era uma coisa escrita prova 1. As imagens de anúncio, podem ir lá no grupo, se colocarem lá nos álbuns, vão ter todos lá desde o Vietnã. Era muito mais simples. Não eram mal feitas, mas eram muito mais simples. Muito bem. E aí você entra, você é chamado para a moderação para assumir essa função desde o início, para assumir a função de, das artes. Sim, sim e não. Sim e não. Isso vamos ter que falar lá do começo, quando eu entrei no grupo do Survival VD. Eu não sei se você vai falar disso mais para frente. Não, pode falar, pode falar. Então, Baby Dog, Descobrindo o Survival VD, como foi? <risos> eu morava em Angola na época, eu já não morava no Brasil, eu já estava em Angola e eu tinha tempo livre. E eu sempre gostei muito de Survivor e em Angola era uma coisa assim, muito engraçada, porque a internet era ruim e nem sempre a gente conseguia fazer download das coisas e tudo. Então, quando eu ia para o Brasil, eu fazia download de um monte de vídeos, de filmes, de séries que eu queria assistir para poder assistir em Angola, porque demorava muito os downloads lá. E eu estava no grupo do Survivor Downloads na época uh, e vi o anúncio, vi alguma coisa sobre Survival BD. E eu achei aquilo assim interessante. Entrei no grupo para ver, estava acabando França, ele já estava anunciando Nova Zelândia. E vi que tinha inscrições e tudo mais. E na época eu tinha uma página sobre Pokémon, que era a Dot Zubat, que era uma página muito famosa, e eu já estava com a ideia de fazer um jogo para as pessoas que gostavam de Pokémon. Entrei no Survival VD para ver como que isso funcionava. É, mas cabeça... rendeu na sua cabeça, né? Porque o jogo foi nascer mesmo esse ano, né? O... Sim. Já era uma sementinha do Pokémon Up. Sim, antes de eu entrar no Survival VD. Então, quando eu entrei no Survival VD, no grupo, foi para ver como as coisas funcionavam, e eu entendi um jogo que já funcionava, que baseado em Survival, não tem nada a ver com Pokémon, mas como que isso funcionava. Então, tudo que eu via, eu já pensava, olha, isso funciona desse jeito, eu posso fazer isso, posso não fazer aquilo. E lembro que comentei em uma postagem, eu acho que sobre Nova Zelândia, que eu era novato e não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Uh, eu lembro que lá também tinha as revistas, as falecidas, SVD SVDMeg Ai, gente, vocês podiam voltar com essas revistas, eram icônicas Pois é, e tinha algumas, eu abri para ler e, e no final de uma tinha uma caricatura que alguém desenhou do Vinícius Segurando uma webcam e dizendo se inscreva no Survival VD Eu achei que eu precisava gravar um vídeo para me inscrever para jogar e comecei a gravar um vídeo do tipo, oh, eu sou Douglas, moro aqui em Angola, vi o um grupo, queria me inscrever pro Survival VD. Ah, que fofura! Só que nunca enviei. E aí, quando eu comentei aquilo, o Vinícius veio direto no meu PVD, porque eu vi que não viu que eu não morava no Brasil, ficou interessado pelo perfil, alguma coisa assim, e veio me contar o que era quero VD. Aí ele depois de falar muita coisa e falou assim: Olha, a gente vai começar a Nova Zelândia, você tem interesse? Eu falei, olha, tenho, mas eu prefiro ver uma temporada primeiro para entender como é que isso funciona, porque eu fiz horário diferente também, eu ia ter que estar acordado, enfim, prefiro assistir uma primeiro. Só que a minha cabeça de como as coisas funcionavam, já comecei a pensar, poxa, Nova Zelândia, eles vão precisar de uma música, eles vão precisar de fazer montagem com tal coisa. E fui vendo na Wiki, que já existia na época, fui vendo as aberturas anteriores e falei... Poxa, eu podia ajudar nisso aqui. Não pensando que estava ruim. Mas eu, tipo, olha, eu também sei fazer isso. E comecei a mandar no PVT do Vinícius ideias de músicas que eles podiam inserir no, na abertura do VD. Aí o VD me fez um chat com o Kevin, na época de Nova Zelândia ainda, para eu mandar algumas coisas para o Kevin. Kevin me perguntava se estava bom ou não. Então parece que eu já comecei a moderar ali. E... Quando veio o Uganda, que ele me convidou de novo para jogar, era um tema africano, e eu morava em Angola, na África, e falei, olha, eu posso comprar o ídolo, para vocês darem de presente para alguém, e comprei a estátua que está no logotipo de Uganda, e levei, entreguei em mãos para o no Brasil, uh, e foi o prêmio para o Tadeu que venceu. Então, ali eu já meio que moderava. Então, ali o Vinícius já viu que eu podia ajudar, e eu fiz também uma edição de Nova Zelândia da SVD Mag, mas pedi para não contar para ninguém, para não me dar alvo durante o jogo. Então, foi ali que aquela coisa da moderação já começou a entrar. Quando veio o convite para Cuba, Vinícius chegou assim, olha, a gente quer que você volte pro o All Star. Foi logo depois de jogando, que durou quase três meses. Eu falei, olha, esquece, <risos> impossível, não vou jogar. Aí ele, olha, você tem duas opções, ou joga ou modera, é uma ou outra. E aí eu entrei para moderação, porque é uma coisa que survival, assim, survival eu sempre gostei. E eu estar ali no meio e poder fazer as coisas, eu fiquei maravilhado com aquilo. Mas quando eu entrei, não foi só para as artes, foi mesmo para ajudar em tudo que precisava. Tanto que todas as artes mesmo, só passou para minha mão em Alemanha. Sim, Alemanha que foi algum tempo depois, né? Demorou um pouquinho, então. Sim, eu joguei Uganda, depois veio Cuba, depois veio Irlanda, e então foi Alemanha. É... E hoje em dia... Você basicamente faz só as artes ou você ainda se mete em alguma outra coisa, alguma outra atividade do, do assim? A pré-temporada eu participo de tudo. e Só que durante a temporada, não. É a partir do momento que eu entrego as artes, eu fico ali só na parte de atualizar Manifestão, as coisas. Né? Manutenção e atualização da, das artes. Bom, então eu ia te perguntar isso, você já acabou me respondendo. O seu trabalho maior. É... Porque, assim, eu tava comentando, acho que foi na entrevista com o Kaique que eu comentei, que alguns moderadores aparecem mais para as pessoas durante, enquanto a temporada está no ar. E tem outros que têm um trabalho muito mais intenso antes da temporada começar, que eu acho que é um pouco o seu caso, né? É, totalmente o meu caso. Como é que Porque... é o seu. Como eu que você fala? assim? Não. Como que. Conta um pouquinho de como é esse processo, quanto tempo antes da temporada você começa a trabalhar, como que é o seu processo. Depende muito da temporada. Uh, mas, por exemplo, agora, a gente vai começar a Ilha de Páscoa e eu já estou trabalhando. E ela começa, eu acho que o, o Kaique já deu spoiler do dia, não é? 15, né? Dia 15 de novembro. Então, agora a gente já tem o logotipo, a gente já tem aquela imagem, a gente já tem a carta, essas coisas todas. E... Então, eu começo a trabalhar a partir do momento que a gente faz a primeira reunião sobre a temporada e decide, por exemplo, olha, vai ser Vietnã, vai ser Ilha de Páscoa, vai ser Tortuga. A partir do momento que tem um nome, eu já começo a trabalhar. E o trabalho é intenso até literalmente o horário de anúncio do cast. Porque eu tenho que fazer tudo, a gente tem que fazer. Meu trabalho é antes da temporada começar fazer logotipo, porque sem ele ninguém faz nada, não dá para anunciar, não dá para convidar as pessoas, não dá para atualizar o wiki, depois vem buffs, depois vem a imagem de CT, imagem de prova, vem o anúncio dos participantes, imagem das twists, capa, capa. normalmente as capas eu estou fazendo assim, estou terminando a capa o pessoal já ainda já está... Já está anunciando o pessoal. Eu tô assim: calma, calma, que a capa ainda não está pronta. É sempre a última coisa que, que eu faço. E, e com o tempo, aumentando. Quando eu entrei no VD, a gente tinha três coisas para fazer: logotipo, capa e o anúncio. E as imagens de prova e essas coisas que vai durante o tempo. Hoje a gente tem buffs, a gente tem bandeira da tribo, a gente tem a insígnia da tribo. Então. Três capas por temporada. Três ou quatro, né? Depende da temporada. Então, o trabalho foi só aumentando isso tudo tem que estar meio pronto antes. Hum. Vamos falar um pouquinho do logo, então, né? Que eu acho que é uma das coisas que... É um, é um dos momentos em que o seu trabalho fica mais evidente, assim, que você recebe mais biscoito da plateia, que é uma coisa que eu acho que você deve se empenhar muito para fazer, porque realmente é a cara da temporada, né? É, como que você escolhe as referências que você vai usar? Você é uma pessoa que trabalha mais sozinha ou você pede opinião enquanto você está trabalhando? Como que é o seu processo do logo especificamente? Do logo em específico, primeiro eu dependo que a gente faça reunião e bata o martelo no nome da temporada eu comecei a tentar mudar as coisas que eram feitas no VD e a forma de dar identidade para a temporada do VD com o tempo e quando eu entrei na moderação, eu ainda era o baby, era era ajudante do, do, do pessoal. E quando eu comecei a pegar para mim a função, foi difícil, mas eu comecei a mudar a mentalidade das pessoas dentro da moderação, que era, antes da gente escolher o nome de um país ou de uma cidade, vamos escolher um tema, um visual. Uma coisa que as pessoas possam passar na rua, encontrar, tirar uma foto e falar, olha, tô aqui em Tortuga, por exemplo. Como foi, por exemplo, em Gobi. Primeiro, eu cheguei e falei, a temporada vai ser em, sobre fósseis de dinossauro. Vamos achar uma locação. E aí a gente começa a procurar aquilo, tudo, e não sei, achamos Gobi. Ah, Mumbai, foi assim, vai ser sobre hinduísmo. Quero usar a de deuses hindus. Onde que vai ser? E aí a gente começa a pesquisar, ah, vamos para para Mumbai para que as pessoas consigam identificar a temporada fora do logotipo, fora do VD, porque quando às vezes a gente fala, ah, vamos fazer o Survivor Venezuela, pode ter um logotipo maravilhoso, mas qual é a identidade daquilo? Como que ele vai se diferenciar dos outros? Então, esse é o pontapé inicial para o logotipo e para a temporada, é ter um tema. É sempre assim, hoje em dia sempre o, o tema vem antes do, da locação. Na maioria das vezes, sim. Quando eu consigo impor a minha ideia, sim. Entendi. Então, o processo do logo é esse. Primeiro tem um tema, porque aí fica muito mais fácil. Vou falar agora, por exemplo, de... Ah, vamos dar um exemplo aqui... Ilha da Páscoa, por exemplo. Vamos falar um pouquinho da temporada nova. Ah, a gente já sabia que era uma temporada sobre a moderação, como já foi dito... Só que, como que isso vai traduzir na identidade? Eu pensei, tem que ser algo que seja grande, que fale sobre os moderadores e que represente a gente como uma coisa imponente, mas que não coloca a nossa cara lá, porque não tem como desenhar a cara de todo mundo. A Ilha da Páscoa pode encaixar. Mas, assim, Ilha da Páscoa, só colocar praias, cabeças, não sei, vamos trazer alguma coisa meio vintage. Que é a ideia do final da comemoração, a viagem por onde o Valvide já passou e por onde a gente da moderação já passou. Então, ali, naquela imagem que todo mundo viu, tem aquela mala antiga com o logotipo no meio, as cabeças dela de páscoa, aqueles adesivos vintage na mala, as cores já são meio envelhecidas. Então, esse é o processo do logo tentar colocar nele o tema da temporada e não o lugar. Hum. E aí, beleza, você terminou o logo, aí você apresenta para moderação. Aí, como é que é? Eles dão muito pitaco, eles pedem alteração, você admite isso? Como é que funciona isso? Então, <risos> dão muito pitaco sim, mas eu que deixo. Porque assim, se eu deixasse apresentado o tipo, ah, a gente precisa do logotipo hoje. Eu... eu, eu... Eu sou o administrador do grupo, eu posso ir lá e já postar sem mostrar para ninguém, não é? Mas eu sempre mostro antes e sempre venho sugestões. Mas é sempre coisa pouca. Mas eu, con eu converso muito com o Samuel. Nas últimas temporadas eu tenho conversado muito com o Samuel pedi pedido ajuda dele com cores, que ele é melhor do que eu nisso. Então, eu e Samuel, a gente conversa mais entre nós dois em PVT. Deli saiu o esboço e, normalmente, eu mostro o esboço para a bandeiração antes, para eles darem o pitaco antes de estar tá pronto. Porque, se não, depois eu não troco. Muito bem. Bom, tem, algum, tem alguma, alguma identidade visual, desde que você começou a trabalhar com as... que você ficou responsável por isso, que, que te deu mais trabalho que as outras, ou alguma que você tenha mais carinho? Tem, você hum. tem alguma, alguma questão assim, com o seu trabalho? A que deu mais trabalho de todas eu acho que foi Amazonas, porque foi a primeira vez que a gente pintou a roupa de todo mundo, colocou a bandana digital em todo mundo. Eu Primeira vez que a gente teve as bandeiras atrás das tribos e, e cada folha ali é recortada de uma foto diferente e eu montei literalmente o cenário. Detalhe por detalhe. Então, eu acho que deu mais trabalho. E, e favorita? Você tem alguma? Favorita? Eu gosto muito, muito, muito das de tortuga. São lindas, né? São muito bonitas. E, e eu tô falando isso das imagens de apresentação, né? Assim, hum. que o é, todo mundo vê. Agora, logotipos, o meu favorito é o de Tuvalu. Eu adoro a identidade visual de Tuvalu. Eu adoro aquelas fotos deles afogando, adoro, eu acho o máximo. Não sei se é porque foi a primeira temporada que né, eu me afastei, voltei, e aí, quando eu voltei, a primeira temporada que estava acontecendo era Tuvalu. E eu achei o máximo aquilo, sabe? Eu achei muito legal aquelas imagens deles na água lá e tudo mais. Beijo para o Samuel, que adora quando alguém fala bem de Tuvalu, né? Porque é tão raro. <risos> Mas, olha, é porque Tuvalu tem uma história engraçada porque os primeiros logotipos do Survival VD, o Vinícius pegava da internet, porque assim, ele fazia tudo sozinho. Tinha, depois da segunda temporada, a ajuda do Filipinho e só. Mas é aquela coisa, Survival Grécia, pegou, é Survival Grécia, Survival Egito. Foi lá, Survival Egito pegou o logotipo. O Kevin começou a fazer os logotipos acho, originais do Survival VD. E muitos jogos de Survival no mundo todo fazem isso. Entram no Google e pegam um logotipo e eu tenho muito carinho por Tuvalu, que foi a primeira vez que eu vi um logotipo do Survival VD sendo usado por outros jogos fora do Brasil, até... Que legal. e Entram, digitam, veem o logotipo, gostam e pegam para usar. Que legal. Muito legal. Massa. Bom, e uma outra pergunta, que aí é uma suspeita minha, eu quero que você confirme ou refute, tá? É, a gente vê o trabalho de arte cada vez mais bizarramente evoluindo. Quando eu vi o negócio das Buffs digitalizadas, eu falei, como esse menino fez isso? Isso é impossível, tipo, que bizarro. Cada um coloca a Buff onde quer e fica um negócio que está parecendo realmente a que a pessoa está com a Buff da tribo dela e tudo mais. Aí depois vieram as, as fotos, a mudança da foto levantada e agachada para as pessoas mudarem de posição durante a temporada no, nas artes agora você fez a, as artes do, do povo pendurano fazendo as provas do do vd enfim a gente não há limites para as artes do sorvado vd é, eu queria saber se você se isso é uma coisa que você que é da sua personalidade assim se você se desafia sempre a fazer uma coisa diferente se você se você se cobra muito ou se não assim estou de boas aqui mas se vier uma ideia eu vou tentar aplicar eu acho que é mais é, se vier a ideia, porque todo mundo, quando vê a arte lá bonitinha e tudo mais, não sabe o desespero que é de dentro de casa. Quando eu estou tentando fazer alguma coisa e eu tenho que tirar da minha cabeça e colocar no Photoshop. Então, quanto menos trabalho eu tiver, eu prefiro. Mas, às vezes, a ideia, a, a ideia vem e eu sou maluco o suficiente para pedir as fotos e depois que eu peço as fotos eu tenho que fazer, né? Tá bem. É, às vezes, a ideia é irresistível demais, né? Para você ficar com ela só na sua cabeça, né? Você quer ver ela acontecer. Essa, essa coisa do... Por exemplo, das fotos em pé, para ficar todo mundo assim na frente. É uma ideia que eu tinha desde a primeira vez que eu fiz a capa de Alemanhas que foi quando eu usei as fotos deles recortados já na capa das duas tribos, uma do lado da outra e ficava, hum, e se fosse um de corpo todo? Mas não, deixa, dá muito trabalho. Até que um dia eu tive coragem de pedir e aí tive que fazer. E foi só em Bali, né, que começou essa, essa ideia? Sim. É, ou seja, as ideias, as ideias, você fica com, a, com uma ideia na cabeça tô percebendo que que você fica com a ideia na cabeça ela vai ruminando, ruminando, ruminando até que chega um momento que você fala, não, agora é hora de de botar esse negócio para para testar e sim por exemplo a coisa das buffs uh, aplicadas a primeira vez que eu apliquei uma buff foi em gob foi em um detalhezinho eu não lembro de quem que era eu acho que era do Yuri do Yuri Rodrigues não sei era um dos fãs que a ideia era os fãs segurarem algum souvenir do Survivor VD e ele tava com uma buff Aí eu fui lá, apaguei o que estava lá e coloquei uma buff do Survival VD nele, uma antiga que o Kevin tinha feito. Então, tá ali a ideia parada desde Gobbi, e fui aplicar só em Amazonas. Quando você falou de Gobbi, eu pensei no Yuri, porque a foto do Yuri de Gobi me, me, me chama muita atenção. Eu, eu, eu lembrei da, da, da buff dele, imaginei que pudesse ser ele mesmo. Hum. Bom... Fala um pouquinho, Doug, da experiência. Quer dizer, dessas temporadas que você já moderou no VD, alguma delas você estava morando no Brasil ou você sempre estava morando fora do Brasil? Quando eu descobri o mundo dos jogos, descobri o Survival VD e o mundo dos jogos a partir do VD, eu já morava em Angola. Eu não morava no Brasil mais. E você, você, mas você mudou de Angola direto para Portugal ou você passou um tempo no Brasil? Foi. Foi. De Angola para Portugal. Passei, tipo assim... Umas duas semanas, um mês no Brasil, antes de vir para cá, mas foi de Angola direto para cá. E, e como que é a experiência de moderar tipo com quatro horas de diferença de fuso? Assim, quais são as, os, os desafios? Como é que é? Então, moderar não é muito difícil. Difícil é jogar. As experiências que eu tive jogando em fuso horário diferente é complicada. Mas moderar, eu sempre fui muito aberto do tipo, eu não consigo seguir o ano inteiro moderando num outro fuso. Porque jogar é uma coisa, eu posso jogar, cansei, acabou a temporada, vou dormir minha vida é normal. A gente que é moderador a gente não para, né? Se tiver três temporadas no ano, a gente vai ter que jogar junto com os jogadores aquele aquela temporada junto com eles o ano o ano todo. Então, eu sempre fui muito aberto de não poder estar tá online. Então, eu faço as exemplo, coisas... Você não faz, eu... você não costuma fazer CT, né? Não, não, não consigo. Alguns CTs começam às 4, 5 horas da manhã aqui pra mim, dependendo do, ah, da época do ano. Então, eu sempre fico muito aberto nisso. Não consigo estar online durante as rodadas. Mas é uma coisa que te faz falta? Você gostaria de fazer, se você pudesse? Ou, ou você já, já, tipo, já abstraiu dessa ideia? Eu acho que já abstraí. Eu tive oportunidade de, tipo ou eu tô de férias ou tô em casa e tô acordado ainda eu, eu acho que já devo ter feito um CT ou dois na minha vida de moderador mas não me faz falta porque eu nunca fiz entendi porque eu acho que quando é, eu não sei né também é, é claro que a gente vem de backgrounds diferentes então quando entra na moderação entra com uma expectativa que tem muito a ver com com o que a pessoa Tá, tá entrando para fazer, ou que ela gosta de fazer, né? É, e na minha cabeça, tipo, moderar CT deve ser uma das coisas que as pessoas mais querem quando elas entram na moderação. É, é, é eu, tô... eu não sei, mas, assim, a, a experiência que eu tive de fazer um CT, eu nem lembro que temporada que foi, foi, assim, um pouco desesperadora, porque eu esqueci de pedir o ídolo, a antes da leitura dos votos, eu já tinha lido o primeiro voto, aí depois que eu fui pedir o ídolo, porque eu tinha esquecido, mas tinha que pedir antes, ainda bem que ninguém queria usar, né? É muita responsabilidade, porque você está lidando ali com o jogo, e na maioria das vezes as pessoas não estão ali muito tranquilas, está todo mundo muito nervoso, e às vezes eles, os jogadores tem uma posição, assim, de uma importância daquilo, não maior do que da moderação, porque se não fosse importante para a gente, a gente não fazia. Mas para eles é do tipo vida ou morte no jogo. Então, qualquer coisa que você faça errado, um, um voto que lê diferente, não pedir um ídolo na hora que tinha pedido, ou esquecer do poder de alguém, é muita responsabilidade. E eu tô tranquilo sem essa. É! Né? <risos> Sim. O Yuri ainda falou que tipo, o computador trava de todas as maneiras possíveis, né? Porque é muita <risos> gente né? no mesmo tempo, né? É. Não, deve ser tempo. Hoje, por exemplo, o CT é todo feito dentro do sistema do Kevin, dentro de um site. Já não é mais no PVT da... dos jogadores. Eu nem sei usar esse sistema. Eu nunca entrei nele. Hum. Inclusive, você falou aí que já... já... Quando você falou que já... Só fez CT uma ou duas vezes. Sabe o que eu lembrei? Ah. É, antes de eu voltar para o Mundo de Jogos, eu ainda estava no meu hiato. Tá? É, eu tinha... Quando migrou do Orkut para o Facebook, eu tive muita resistência ao Facebook. Então, eu abandonei a internet um pouco. Assim, quase um ano eu não queria, eu não gostava do Facebook. E aí, o Vinícius me chamou para postar um Tremail durante esse meu hiato em Uganda. Ah, foi! Então, em Uganda, foi, tipo, foi a primeira vez que eu apareci no Survivor VD, de alguma forma, foi um Tremail que eu postei lá em Uganda, porque eu acho que, em Uganda, quem estava postando os streamers eram jogadores antigos e, e tudo mais. É, eram pessoas que não tinham jogado VD ou alguma coisa assim, não sei. Eu só sei que eu não entendia nada do Tremail em Uganda. Foi. Porque, primeiro, eles tiveram a brilhante ideia de colocar alguém que não era do Survivor VD. Então, eu nem sabia quem que era aquela pessoa. E segundo, porque eu acho que foi uma das únicas vezes que o Tremel não vinha escrito. era uma... a pista da prova era uma imagem. Era uma imagem e o VD pediu pra gente falar alguma coisa sobre a gente, alguma coisa assim. E, tipo, Aí assim, eu olhava para e tipo assim... Tá. Era muito engraçado, <risos> porque, tipo assim, aquelas as pessoas que estavam... No... Quem era mais antigo me conhecia ainda, da época do Orkut. Agora, quem tinha chegado depois que migrou o Facebook, não fazia a menor ideia de quem eu era. Foi, foi, foi uma experiência engraçada. Coisas da cabeça do Vinícius d'Ávila, né? Mas, enfim, três junto com você aí no VD, de uma certa forma. <risos> Bom, é, com relação às suas experiências na, na moderação, assim, você tem algum momento que você achou que a casa ia cair, assim, que ia dar tudo errado, tipo, você teve alguma, alguma história tensa para contar para as pessoas, ou, ou não, no seu trabalho não tem muito isso? É... É que a maioria do meu trabalho é feito antes. Então, quando alguma coisa dá errado que todo mundo vê que dá errado, está acontecendo durante a temporada e eu não tenho muita mão ali. Mas algo assim de mim que pode dar errado é eu escrever alguma coisa com letra faltando. Eu lembro que foi em Gobe ou Mumbai que eu escrevi o nome do André Massuia sem o N, que eu não sei eu escrevia e, a minha dedo não ia no N, colocava lá, era sempre Adré. Virou um meme na época. Uh, eu lembro que em Amazonas teve aquela dinâmica das meninas que escolhiam a tribo. Então, depois que elas escolhiam a tribo, que eu fazia a imagem de cada jogador, já com a, a cor da tribo que ela entrava. E eu lembro que eu esqueci de trocar, que eu esqueci em todos de trocar o nome da tribo. Então, elas faziam a escolha, por exemplo, a, a, a Milene, que era da tribo Jaci. Ela assim, ah, eu escolho o Kaique, da tribo Jaci. Aí postava uma foto lá, estava assim, bem-vindo, Kaique, a tribo Yara. Ah! <risos> Tudo. <risos> e aí todo mundo ficou assim, mas não foi a Milene que escolheu? Como assim foi? E era uma... E era uma dinâmica nova. Então, aquilo confundiu um pouco, mas eu acho que a partir do terceiro eu vi que estava tudo errado. Então, eu pedi aos meninos: olha, vai com calma. E foi na hora. Eu terminava de editar, postava. Terminava, Vocês postava simularam postava. em Amazonas uma. Vivo, né? Elas já tinham feito a escolha previamente. É, mas antes. Uma... uma simulação ao vivo. Então, era, era tipo: você realmente teve que fazer isso ali no calor do momento, né? Na hora que você fez é, seu... Eu errei tudo. Aqui, e, e com relação a, a, a seu à sua a sua ideia de identidade visual. Teve alguma vez que você fez e que tipo assim arranhou a moderação? Que a moderação falou assim: você virou, você virou um robozinho". Voltei. Tá travado, mas agora eu tô ouvindo. Mas tô não tô me mexendo aí? Ah, tá sim. Tá. É, eu perguntei se teve alguma vez que a identidade visual que você criou arranhou os meninos da moderação, assim. Que eles olharam e falaram assim, hum, não sei se, se eu curti muito esse, esse, esse, é, essa ideia. E eu acho que todas. <risos> não, mentira, todas não. Mas, na grande maioria, às vezes eu, eu tenho na minha cabeça do jeito que eu quero. E eu faço, às vezes eles ficam, hum, não, não sei se eu gostei, eu falo, mas vai ser assim, foi o que fiz. Se não, se não for fazer outra, vai ser assim. Bacana, sei. Ah, ah. Mas, por exemplo, uma, da, uma temporada que teve um, uma, uma rachadura meio assim, que, tipo, não gostei, gostei, vai ser assim, foi México. Uh, o All Legends era uma coisa que já estava na cabeça do Vinícius e do Kevin antes de eu entrar na moderação, eu acho. É uma coisa que estava todo mundo cozinhando ali durante muitos anos. Então, quando chegou, o Kevin já sabia que era México. Ele falou, eu pensei nisso desde o começo, México. Eu não gostei muito do tema. Não gostei. Mas, assim, era, já tinha escolhido durante muitos anos, então vai ser. Uh, eu fiz o logotipo para mim, é um dos melhores logotipos que eu já fiz o logotipo de México, eu acho ele incrível, olha olho para ele, eu vejo Survivor mesmo, é um dos poucos que poderia, na minha cabeça, se eu visse na internet e achar que era uma temporada real, mas o Kevin detesta, ele fala que ele é preguiçoso, que os desenhos são mal feitos, é, teve várias versões daquilo, para tentar fazer o Kevin gostar, porque a temporada era da cabeça dele, só que não ele não gosta, ele detesta tudo para mim. E o Kevin é uma pessoa super delicada para manifestar a opinião dele, né? Sim. <risos> Aí você já pode entender como é que é. Bom, e por falar em personalidades <risos> de vocês, é, você, a, a, amigo, pelo menos assim na, nas suas aparições públicas, nas discussões mais acaloradas dos, do mundo dos jogos que eu tenho em mente, você é sempre muito pragmático, né? Você chega lá, dá uma opinião de duas linhas, Tipo, como se fosse uma coisa, assim, muito objetivo, você parece muito objetivo, assim, muito parece que você não vai esquentar a cabeça com uma coisa que, tipo, é, não adianta, sabe? Você acha que você a sua, isso é da sua personalidade ou não é uma leitura errada minha? Não, sim, é. Eu não... Dentro da moderação, eu sou um pouco mais verbal com as coisas. Eu consigo... Porque eu converso com os meninos quase que 24 horas por dia o ano inteiro. Uhum. Então, eu estou ali num chat eu consigo expressar mais a minha opinião. Mas é da minha personalidade mesmo. Eu não me estresso com quase nada. É raro as coisas que me tiram do sério e é muito raro eu entrar numa discussão. Então, quando alguém me pede opinião, eu acho que vale a pena dar minha opinião. Eu digo, ela, escreva é e é isso, não... É, e eu acho também assim, além de na moderação vocês terem mais cumplicidade, mais tempo juntos, já, já se conhecem, já sabem onde pode ir, onde não pode ir, onde um vai aceitar e não vai a, a determinado tipo de abordagem, eu acho que também é um lugar onde vocês vão acabar tendo que chegar num consenso, numa decisão. Não, não existe é, vou deixar minha opinião ir embora, né? Você tem, as, tipo, aquilo vai evoluir para alguma coisa concreta, né? Sim. Acho que e também. Favorece. Eu ia te perguntar uma coisa. Mas não. eu não sou essa pessoa que se estressa. Sou uma pessoa tranquila. Ah, e quando o jogador manda imagem em baixa resolução para você? O quê? E quando algum jogador manda uma imagem em baixa resolução para você? Ah, mas aí é E <risos> Olha, Álvaro, eu já quis cortar tanta gente do Survival VD que já jogou porque mandou material ruim. E eu falo com os meninos assim, eu, vou, eu não vou fazer, mandou, mandou errado, já é a quarta vez que repete e fez errado. eu o não, Douglas, você precisa ser menos exigente, é muito difícil achar pessoas. Você manda essa pessoa embora, quem que a gente vai colocar? Bom, você Então, quer... então todo, eu estou falando agora diretamente para todos vocês que jogaram Survival VD e mandaram foto ruim. Que quem deixou vocês jogarem foi Vinícius, porque se dependesse de mim os senhores não estavam ali. Você quer aproveitar, mandar uma ah, dica para. É Você quer aproveitar e mandar uma dica para as pessoas aí que vão jogar no futuro sobre. Sobre. Cortou tudo? Vamos. Uhum. Eu estou te ouvindo normal, te ouvindo? Sim, pode falar. Você quer aproveitar mandar uma dica para as pessoas que vão se inscrever aí no futuro sobre como mandar uma boa foto para a moderação? É, já está tudo escrito na carta. Mais do que uma parede branca, é um lugar com boa luz. Se você tira no canto da sala escuro, vai ficar ruim e vai ficar ruim de recortar problema de resolução de câmeras, essas coisas, não é. A gente, a cada um tem um telefone diferente e dá para fazer. Mas, é, às vezes, é que a foto é ruim mesmo, é mal feita, é mal tirada, <risos> desfocada. Então, a dica é leia o manual do jogador, né? E sigam Sim. as Leiam, e qualquer dúvida que tiver, fala com a gente. Se tiver alguém da moderação dormindo, eu provavelmente tô acordado porque tô em outro fuso. Sempre tem alguém online, tira as dúvidas. Muito a bem. maioria das pessoas que mandam foto ruim é porque não leu o material que a gente manda. Muito bem. Vamos, então, falar sobre Ilha de Páscoa, sobre a próxima temporada. Vou ver se eu consigo arrancar alguma informação, algum spoiler aí de você. Bom, já sabemos, hum, dia 15, já sabemos que vai ter uma coisa meio Kevin versus ED versus Doug, é, e que vocês escolheram a tribo de vocês. É, a tribo, então, vai ser mais uma temporada só com retornantes. É isso? Sim. Tá. E, e como é que, primeiro, antes de, eu, de, antes de eu futricar aqui tentar descobrir alguma coisa, como é que foi para você, assim, como, como que, que você se sentiu de ter uma tribo sua e como, quais foram os seus critérios para escolher as suas pessoas? Então, uh, falar rapidinho para não demorar muito tempo com essa parte, a ideia é a gente contar. A história da moderação, a partir de mim, Kevin e Vinicius, que são os mais antigos da moderação. É contar a história do Supervisor do através do, do nosso olhar, de como que a gente viveu essa construção de 10 anos do jogo. Então, a gente escolheu pessoas que são importantes para gente e que fazem parte da nossa história como moderadores do EVD. E, e foi isso. E foi, foi muito interessante esse exercício de eu ter que escolher a minha tribo inteira. Porque, diferente do Vinícius e do Kevin, que estão aí com vocês no Brasil, se eles quiserem ver... se o Vinícius quiser te ver, por exemplo, ele entra num ônibus e, e rapidinho está aí do seu lado. Eu não... eu não estou no Brasil desde quando eu entrei no mundo dos Jogos, então minha relação pessoal e de amizade com as pessoas aí é muito virtual, não, não que seja mais fraca que outra, mas é, eu, eu chego menos, sabe? É, são menos pessoas que se tornam realmente importantes ou amigas pessoais de mim. Então, foi interessante eu ter que rever todos e pensar quem que eu chamo, quem que eu consigo contar a minha história através dessa pessoa. Conseguiria justificar a... A presença de quase todo mundo. Mas quem que era os que fariam sentido pra mim, tá ali? E foi mais ou menos isso. Hum, muito bem. E o que que a gente vai tirar de spoiler de você, a quantidade de pessoas em cada tribo? Ai, eu não sei se eu posso contar. Ai, eu odeio quando vocês respondem isso, porque eu não tenho como obrigar vocês a contarem as coisas. Ai, ah, é porque assim, vou te contar uma outra parte da moderação. Hum. Eu já tenho o quê? 6, 7 anos de moderação? Sei lá, mais ou menos isso. Por aí. E até hoje eu tenho medo de fazer coisa errada para o Vinícius brigar com a gente. Porque nunca dá para entender o que, é que o Vinícius vai reagir quando ele não sabe de algo que é feito. E só quem vezes... é... E só quem com o BD já sabe como é que é, né, Andy? Pois é, é, é, é, é. Nunca dá para saber o que, é que vai o que, que vai despertar a raiva dele. Então, até hoje eu tenho medo de fazer coisas sem ter o um ok do Vinícius. Mas tem alguma então, eu... coisa que você sabe, que você pode contar pra gente? Ou não? Eu posso contar o que, que significa aqueles stickers na mala. Tá, tá bom, vale. Eu acho que as pessoas já, já desconfiam, mas pô, vou aceitar, vou te dar essa a gente Significa nada. Foi o que eu achei na internet. Mentira sua, é mentira. Você tá falando isso só porque você esqueceu de Tuvalu, que aquelas, aquelas, aqueles stickers ali são das temporadas que tem moderador. Não, amigo, porque não tem valor ali. Tem todos os stickers naquela mala de todas as temporadas do VD, só que as outras estão do lado de trás, por isso que não dá pra <risos> Ah, entendi. Acho... Não, mas é o que que é? Aqu me... Aquilo ali... Você vai querer me falar que você, acidentalmente, caiu com o um sticker de Romênia? Quem que é Deixa eu contar. Qual que é o conceito da temporada, então? Vamos colocar aí. Vai ser um conceito meio vintage. Das coisas não vai ser só a cultura rapanui da Ilha de Páscoa, vai ter coisas meio vintage ali. E aquilo das malas são luggage labels de 1930, 40, qualquer coisa assim. E eu procurava do tipo luggage label Bali, luggage label Paris, e depois que eu encontrei. Que eu coloquei ali, nem tinha. Por exemplo, eu coloquei luggage label Crânia, o Crânia não existia em 1930, então não tinha como achar. Deixei o Crânia para lá. Uganda e Serra Leoa, eu queria colocar um, um VD que foi na África Já tinha o Egito Mas não tinha nem Serra Leoa nem de Uganda Por que eu fui lá? Peguei um cartão postal e coloquei lá Todo mundo acha que é me estica Aliás, falando em Serra Leoa, né? É minha temporadazinha, eu vou aqui em nome dos meus colegas de cast Perguntar como andam as artes dos, dos episódios de Serra Leoa Olha, já basta Yuri me cobrando, Eu não preciso da senhora me cobrando também. <risos> no, não, não, não, amigo, não. E essa e essa? É, Mas as que já saíram estão muito fofinhas. Tão, tá, é, legal. é legal ver um trabalho que quer dizer, normalmente, bom, posso estar falando de cera, mas por, por olhar, assim, por observação, normalmente quem, quem faz os episódios, as capinhas dos episódios é o Samuel, né? Ele faz mais isso do que você a maioria das vezes é que aquilo foi uma coisa nova da Uri que veio que veio em Amazonas e o Yuri queria colocar uma imagem para cada um só que assim a gente trabalha muito durante a temporada e a gente começa a fazer aquilo depois que a temporada acaba e a gente já o ritmo já fica mais lento e fica mais difícil de fazer o Samuel já não queria fazer em Serra Leoa porque foi a primeira vez que eu passei na mão dele a temporada inteira então, ele já estava cansado no final de Serra Leoa, aí eu falei com ele que eu pegava os episódios mesmo que eu terminei. Hum. Não, e é legal também porque, assim, não é muito comum ver é, você fazendo, tipo, caricatura, cartoon de pessoa, de jogadores, né? Isso é, isso é mais a praia do Samuel, definitivamente, assim. E é legal, assim, eu, eu adorei ter um desenho seu. Amei, o então, meu... se você está assistindo e não sabe do que a gente está falando, vai na Wiki, na parte de Serra Leô, na lista de episódios, até o episódio 5 está ilustrado com Cartoon. Vai lá, já. Muito bonitinhos. Inclusive, o povo de Serra Leo, que nem sei se já viu isso, vai lá, gente. Os, os cartoons são bem legais. E é bom que vocês cobram o Doug também, junto comigo. <risos> bom, é... muito bem. Vamos, então, para as perguntinhas que você pediu e recebeu. Perguntinhas e recadinhos. Selecionei alguns aqui. Bom, ah, eu fiquei muito Feliz, sabe por quê? Porque hum. eu nunca fui entrevistado, eu tô muito feliz com esse chá, hum. porque quando eu fui jogar o eu tinha entrevista, mas era escrito com, com o Pati, o Lucas Pat. e quando eu fui eliminado, eu não sei o que aconteceu na vida dele, que ele esqueceu de postar, e quando foi postar a minha, já era assim, muito tempo, depois ninguém viu aquela merda, <risos> e depois quando eu fui jogar TW, no TW não tem entrevista, então eu nunca ganhei biscoito, muito então eu tô legal. muito feliz. Dessa vez. Olha só, tem uma pessoa aqui que mandou uma pergunta que eu vou até fazer, mas eu acho que ela preencheu o nome dela, tipo, para se deixar anônima, que é o tal do Alberto. Ah? Não, sei é, não sei quem é Alberto, mas a pergunta é boa. Eu queria que você chamasse aí o senhor Rafael Teacher para responder junto com você essa pergunta, porque é sobre vocês dois. Ah. Vem cá. Olá! Oi, Rafa! Gente, Rafa, icônico para quem não conhece, primeiro dama do senhor é, Doug Azevedo, jogou Irlanda, né? Foi Irlanda que você jogou, né? Foi a primeira pessoa a perder para o rei Bernardo. <risos> verdade, verdade. Bom, e a pergunta tem bastante a ver com isso, que a pessoa pergunta assim, se é Alberto, que eu não sei quem é, que me irritou, porque eu tenho certeza que é alguém que não é o Alberto, mas tudo bem. No próximo Blood vs Water do VD teremos Doggy Teacher concorrendo juntos. <risos> Olha, provavelmente não. Explicar por quê? Explicar por quê? Eu não sei qual é o motivo. Porque a gente não consegue jogar. Não. É. Ah, o, o horário é realmente é muito complicado. Uh... Quem acompanhou o Pokémon Up, que a gente tentou fazer, uh, tinha muitos problemas para nós em relação ao horário. A gente passou muitos dias sem dormir. E é, realmente é, é inviável para mim jogar de novo, porque acaba... eu não consigo, não consigo. É muito ruim, gente. A gente queria jogar? A gente queria. E... Era isso. Mas tentaram fazer o jogo foi incrível foi tudo de bom aquele jogo inclusive não, que teve alguns teve alguns problemas em relação ao, ao horários a uh, que a gente tinha que fazer coisas 5 horas da manhã fazer contas e às vezes não dava certo depois de já 20 dias sem dormir direito então uh, eu tentei jogar, eu joguei os Jogos Vorazes, aqui já morando em Portugal, mas era um fuso horário de duas horas só. E eu joguei o IF com um fuso horário de três horas. O fake Kai King. Mas agora a gente está em quatro horas. E como o Brasil não tem mais fuso horário, a gente nunca mais, não tem mais horário de verão, a gente nunca mais vai ter duas horas de diferença. E... Então é difícil. É. é difícil. Eu queria jogar mais, eu queria jogar mais coisa, mas... Mas é só por causa do fuso? Ou vocês, se não fosse o fuso, vocês voltariam, vocês sopariam, jogar juntos? Uh... Eu eu confesso que para mim uh, eu já me como que fala eu já me eu já saí do, dos jogos. Eu não não tenho mais intenção de jogar de novo. É, para mim eu, eu amei o Pokémon Up e eu vi aquilo como meu encerramento, então é bem difícil que alguém vai me ver jogando de novo. Hum. muito bem, vamos ver, vamos ver até quando essa aposentadoria dura. obrigado. Amor. <risos> Doug, e você, você sairia da moderação para jogar uma temporada do VD? Não. Essa, eu vou contar. Uh, a ideia inicial dessa temporada que vai acontecer agora seria Doug versus Kevin e nós iríamos jogar. Ah! Sim, a mesma ideia do tipo: cada um escolhe sua tribo, só que a gente ia jogar quase que como foi Romênia e, e Amazonas. Só que a gente não chegou a desenvolver a ideia, tinha só a primeira ideia: Douglas versus Kevin, os dois jogarem. Não. Eu tô pensando aqui, se fosse a mesma coisa, com o VD jogando, o VD ia ser nó. Eu acho que ia ser Mas o... Não dá, não dá. Não dá. Exatamente o que a gente falou aqui com o Rafael, não ia conseguir jogar. Eu, eu joguei o TW, Alaska e Israel. Não foi há muito tempo atrás. Só que... Na rotina para estar acordado aqui o tempo todo, prova começando quatro horas da manhã, três, quatro horas da manhã, não tá. dá. Então a gente abor abortou a ideia, a gente também já tinha perdido três pessoas da moderação, agora no final da Ucrânia, e aí a gente abordou, abortou a ideia de eu e Kevin sairmos porque ia desfalcar ainda mais. Sim. É, acho que o... o a plateia vai ser capaz de perdoar vocês por isso uhum. bom, vamos então para os seus torrões, os seus biscoitinhos de verdade né é, você recebeu três que eu, quer dizer, eu separei três aqui que são os, os decentes é, vamos <risos> lá <risos> primeiro da Tefão ela fala o seguinte amigo, aproveita que você está em solo português e pega de volta o nosso ouro ai, você ouve ah todo brasileiro que chega aqui quer é ouro de volta <risos> o que é da Espanha? Que, se fosse, que todo mundo tem que agradecer que tipo, foi Portugal e se fosse espanhol todo mundo podia Sei. então deixa, deixa vai ah. aí ela continua saudade de comer o um pastel de nata em Belém com você, beijos ah. Olha, a Tefão foi uma das pessoas que veio me visitar aqui. Quer dizer, não veio por minha causa, né? Já estava aqui em Portugal e a gente aproveitou para se encontrar. E foi um passeio muito, muito bom. Comemos altos doces. Ah, é meu sonho. Vou ir para a Europa e encontrar vocês, enfim. Ir para Portugal, que eu não conheço. Fica aí. Então, a ideia. Jogada. Próximo próximo recadinho do Rafo. Doug, você é uma das pessoas mais amorzinhas dos jogos e uma das pessoas que mais faz falta nos encontros da galera. Sua energia é contagiante e queremos urgentemente um comeback seu e do, do teacher aqui. Saudados demais, amigo. Oh, um beijo. Engraçado que Rafa, quando estava jogando Uganda, foi uma das únicas pessoas da plateia que vinha falar comigo que falava que estava torcendo para mim, ou, olha, ah, você precisa de ajuda com alguma coisa, para entender alguma coisa. Sim, eu lembro disso. Muito bem. E o seu último recadinho é do senhor Marcelo Sanches, aproveitando aí a onda vintage né da temporada nova. <risos> Vamos de Marcelo Sanches. É... Gostaria de dizer que te acho criativo para um caralho E suas ideias, na maioria das vezes, são precursoras para muitos jogos Como, por exemplo, quando inovou o estilo de dispor os jogadores na capa da Season alemães. Te admiro muito, Doug Angel Obrigado, Marcelo Engraçado que Marcelo, outra história de início de Douglas na moderação também Nas antigas, subaram Magazines Uh, falavam muito do Marcelo, e tinha uma montagem do Marcelo com barba branca e, e uma coisa assim, que era o Kevin zoando a idade do Marcelo, já naquela época, né? Não era o, não era o perfil dele do IF, não, não, o Velho Sanches? Ele tem um perfil do é. EF, do Sanches, e só que eu não consegui, na época eu não entendi o que era VD, o que era IF, pra mim era tudo uma mistura toda, uhum. e eu cheguei a fazer um desenhinho do, do Velho Sanches no ah. caderno meu. Entendi. Só que eu acho que eu nunca mostrei isso pra ninguém. Isso. Já deu Você tem que pensar, porque ele vai te pedir isso, né? Vai, vai pedir pra você achar. Outra coisa que eu tenho certeza: esse vídeo que você falou, que você gravou pra se inscrever no VD e nunca mandou. Eu, eu já procurei, eu nunca mandei pra ninguém. Eu já procurei esse vídeo e nunca mais encontrei. Ai, se um dia você achar isso, você tem que postar isso, porque isso, assim, é, é patrimônio dos jogos, assim, ia ser é muito bom se você achasse isso. Bom. É, aqui, e, as, e as, as revistas? Alguma chance delas de voltarem ou acabou de vez? Então, acabou porque eu, na época ficou muito difícil de fazer edição. As, as, como é que a arte do survival VD, desde quando eu entrei, evoluiu à medida que eu também evoluí na minha profissão. À medida que eu fui aprendendo a fazer coisas, eu fui aplicando no VD. E, às vezes, até o inverso. Eu tento coisas no VD, porque é um hobby para mim, que eu tenho liberdade criativa para fazer tudo, e eu já fiz muita coisa profissional com o que eu aprendi no VD. E, na época das revistas, eu não sabia fazer editorial. E eu fazia, ficava bonitinho, mas era, assim, muito difícil, demorava muito tempo. E, e, a partir do momento que eu comecei a fazer algumas coisas mais elaboradas, os textos ficaram maiores. E acabou que a gente não tinha como manter para frente. Mas o Vinícius tem uma ideia de fazer uma comemorativa para os 10 anos. Mas isso foi lá no início do ano e ainda a gente não pegou em nada para fazer. É, amor, que, não 40... 40. Amo que nos 45 do segundo tempo eu consigo uma informação privilegiada. Muito bem, queremos. É. <risos> queremos não sei vocês... se queremos, é uma, é uma ideia. Queremos, que eu falei. Bom, agora a gente vai para o nosso quadrozinho final, que é o Tacando Biscoito, que vocês estão se amando aí, povo da moderação, aproveitar o clima do chá, que é de descontração. E quem vai mandar uma, primeiro uma memoriazinha para o Doug comentar e depois uma pergunta é o senhor Kaique Fonseca, que foi o nosso último entrevistado. Então, agora pode ouvir aí a memória do Kaique. Tá bom. Espera que não está abrindo, não, essa parte o Kaique dito depois. Ah, ok. Bom, é, minha memória com Doug... Tipo assim, na verdade, nem, nem é uma memória só, eu acho. Mas é engraçado, você pediu pra falar da moderação, né? Porque uma das memórias que eu tenho muito marcantes do Doug era ele moderando e eu jogando. Que era ele falando pro pessoal do UFC de Amazonas me eliminar no chat do grupo e eu ficando desesperado. Mas, memórias de moderação, é uma coisa que o Doug tem, que eu acho que dá muito certo comigo, tipo assim, eu, acho, eu adoro, adoro, adoro o humor do Doug, e eu acho que, que o humor dele funciona muito bem na moderação, porque ele consegue transformar qualquer situação, seja ela triste, ou seja ela estressante, ou, sabe, qualquer situação de moderação, uhum. o Doug consegue chegar com, com o espírito e o ânimo dele, e deixar as coisas engraçadas. Então, pelo menos, funciona muito pra mim. Mesmo se a gente estiver, tipo, no meio de uma briga muito tensa lá, é, tipo, o Doug consegue arrancar risadas de mim. E, e sempre funciona muito bem. É, uma memória mais específica ainda é quando, durante a Ucrânia, que a gente tinha, tipo, tava muitas coisas acontecendo, muitas tretas acontecendo, e a gente, tipo, cheio de... de... de, de meio pisando nos ovos com as coisas pra resolver e o Doug tipo assim, ah gente, não, pelo amor de Deus vamos resolver isso, aí ele ia e tipo perguntava alguma coisa pra alguém na cara assim, eu já tentava resolver de uma vez, ele é muito direto sabe, é tudo, e eu acho absolutamente tudo, eu adoro o jeitinho do Doug de ser, eu acho perfeito beijo doguinho fofo nem parece a cobra que é, não é? Ah! <risos> Muito obrigada, Kaique, pelas doces palavras cheias de canduras. Hum. Eu, eu preciso falar que eu concordo com ele, eu adoro seu humor também, Eu acho seu humor muito muito divertido, assim, é aquela, é, é aquela, é aquela, aquele humor inesperado e direto, sabe, que te faz rir. Eu, eu gosto bastante. Bom... É, mas, mas é necessário, porque às vezes, por exemplo, quando o Vinícius está surtando e começa a mandar aqueles áudios gigantescos na, na moderação. <risos> o que que eu faço? Teve uma vez que eu peguei os áudios dele e coloquei musiquinha de lo-fi no fundo e, e gravei o próprio áudio dele com a musiquinha feliz atrás e mandei na no moderação. Nossa, Então tá... parecia que ele tava fazendo uma, uma palestra motivacional. Ele deve ter conseguido fogo. Meu Deus, que história maravilhosa, muito bom isso. Ele deve ter conseguido fogo. Mas você mandou isso, tipo, na hora... E, e tipo, na hora. ele. Nossa, ele deve ter cuspido fogo. Mas enfim. Ai. Eu lembro que o Kaique, eu lembro que o ainda falou, olha, eu não queria nunca discutir com o Douglas, porque ele derruba qualquer argumento de qualquer um. <risos> Bom, vamos à perguntinha do Kaique, então. Vamos. Ah, Bom, o Doug, tipo, ele é um moderador que, que não mora aqui no Brasil, né? Então ele tá quatro o fuso horário normalmente é 3, 4 horas na frente. Então tipo, durante as rodadas dificilmente ele, ele tá online porque não dá, porque o VD acontece 10 horas da noite. Então eu queria saber duas coisas na verdade. Uma era se tipo se ele, antes ele fica, tentava ficar mais nas rodadas, essas coisas assim, e se era muito desgastante, se ele sente falta disso. Né? De, de poder acompanhar os jogos na rodada, ou se ele já tipo, acostumou a só ficar sabendo o que rolou no dia seguinte. E a outra... É que eu sei que o Doug tem, tipo, muito, muito, muito trabalho com as artes da moderação, fazer as artes todas muito perfeitas. E eu sei que isso é, demanda bastante esforço dele, principalmente antes. Não só antes né, da temporada começar, principalmente, mas durante mesmo. E eu queria saber, tipo, quão, o quanto ele acha que, que ele... ele tem ficado satisfeito com a melhora tipo, obviamente as artes dele Têm melhorado cada temporada mais. Aí eu queria saber se o que que ele pensa assim de tipo se ele tá satisfeito com o que ele tá entregando em relação às artes, Ou se ele queria ter tipo outras ideias, tipo mais fora da caixa assim, se ele acha que é possível alguma coisa assim. Não, eu não acho, tá? Eu acho que isso é absolutamente perfeito. Mas eu queria saber tipo o que que o Doug sente falta assim da em relação às artes que ele entrega, tipo o que que ele acha que Poderia ser diferente. Eu acho que a pergunta dele é mais ou menos o seguinte: se você, tipo, tá satisfeito Sim. com o que você entrega e o que é que pode vir por aí, aí não, não assim. Sobre, sobre sentir falta de estar online durante as rodadas, não sinto falta porque eu nunca fiz raramente... eu falei, raramente eu fiz, então não sinto falta. E, e nem dá. Nem se eu quisesse, ia dar. Então, não sinto. Agora, sobre a entrega... eu tenho ficado, assim, muito satisfeito. Eu tenho ficado mais ansioso, na verdade, durante os trabalhos do VD. Até Tortuga chegou num nível que eu entrava, assim, em desespero, porque eu não sabia o que fazer na hora que eu sentava no computador para fazer. Que eu tinha que ter ideia e eu tinha que fazer diferente da outra vez, não dava para repetir o formato. Quer dizer, o formato já estava lá, mas não dava para fazer alguma coisa menos do que foi anterior. E eu estava ficando assim, muito ansioso, dava. Eu me cobrava muito. Só que nessas últimas temporadas, por exemplo, Ucrânia e agora ilha de Páscoa, até um pouquinho depois de Tortuga, eu comecei a ser mais prático. E comecei a deixar mais ir as coisas e me cobrar menos, que eu acho que as coisas saem até melhor quando eu faço isso. E sai mais rápido também. A demora do meu trabalho aqui em casa, eu já não eu já não tenho todo o tempo livre que eu tinha na época de de Alemanha, não é? Então, eu fico ansioso, sim, porque eu quero entregar coisas melhores e fazer melhor do que a temporada anterior, mas eu já não tenho tanto tempo assim para dedicar. Muito bem. Está indo bem, está indo bem. Ah, amigo, acho que ninguém tem nada a reclamar, não. Aqui, vou quebrar o protocolo aqui da entrevista, vou fazer uma pergunta de última hora, que me veio aqui na cabeça agora. Uhum. É, a gente falou sobre algumas ideias que você teve na sua cabeça, que elas já até apareceram pequenininhas ali, de alguma forma, em Survivor, e ficaram cozinhando um bom tempo até virarem uma coisa que, que rola. Tem alguma ainda? Tipo, alguma ideia que você já jogou e que você pretende aplicar em algum momento no BD? Tem. Mas se eu falar, alguém vai copiar e fazer antes que eu. <risos> Tudo. <risos> não, é assim, deixa eu falar. Vou falar assim, não tem problema. Todo moderador de qualquer outro jogo tem total liberdade para vir no meu PVT e me perguntar coisas se precisar. Eu já ajudei no TW, na Batalha de Lipsync, no Sock. Todo mundo que chega para mim se. Às vezes pede para eu fazer, não consigo fazer. Mas eu consigo ajudar e ensinar. Então não fiquem com vergonha de falar comigo. Danilo, gente, quando foi para a moderação de TW, eu acho que passou duas semanas ansioso para vir falar comigo e perguntar as coisas. Não precisa. Pode falar comigo. Ah... E eu vejo uh, uma coisa que o Marcelo falou. Coisas que eu faço no VD, que eu tenho ideia, que eu coloco lá, outros jogos pegam o formato para usar. E eu fico muito feliz com isso, que quer dizer que funcionou, quer dizer que deu certo. Por exemplo, as buffs aplicadas, as cores das tribos, na, nas camisas, as bandeiras de tribo. Outros jogos têm feito isso. E eu gosto de ver como que outras moderações conseguem melhorar o visual delas, baseado em algo que eu faço no VD. Então, podem me falar comigo se precisarem, sim. Eu fiquem com vergonha. E agora sobre ideias. A primeira vez que eu fiz os jogadores dentro de uma prova de Survivor, que eu acho que foi em Bali, que o pessoal estava naquele challenge, assim. Veio de uma ideia de colocar os jogadores dentro de challenges reais survival, uma coisa que eu sempre busco no VD é, é um jogo baseado em survival, então tem que parecer survival, porra <risos> então vamos colocar elementos de survival nas artes, que é o que todo mundo vê então uma ideia que eu tenho é de anunciar tribos além de anunciar um por um os jogadores, anunciar tribos e colocar realmente as tribos fazendo challenges tribais pra uma capa, por exemplo caramba, que legal, ia ser muito massa só que é muito difícil receber as fotos da forma como eu preciso e dirigir as pessoas através do chat do Facebook. Então, isso é, por exemplo, uma ideia que está aqui ruminando há muito tempo e pode ser que um dia apareça, se um dia Então, quando eu fiz aquilo das pessoas no Challenge a partir de Bali, que aí eu fiz em Tortuga, que eu fiz em Ucrânia... Provavelmente vai ter na Ilha de Páscoa também. É o início dessa ideia de dos jogadores estarem sempre em palhares de survival. Muito bem. Bom, Doguinho, agora é aquele momento que se você acha que tem alguma coisa ainda mais legal para compartilhar com as pessoas, pode ficar à vontade. Caso não, pode mandar um beijo aí, são muitos. Hum... Acho que eu já falei de tudo. E fora de tudo, eu tenho que agradecer ao Vinícius pelo convite que foi fazer parte do Survival VD, porque foi ele, literalmente, naquele dia, quando eu estava em Angola, que eu escrevi uma mensagem que veio no meu PVT falar comigo, e que virou parte da minha vida, matou a minha página do Otium mas o jogo do Pokémon apareceu anos e anos e anos, e anos depois, mas apareceu. E, e tudo isso graças a Rafael, aqui junto comigo, que foi o Survival VD que me deu também. Então, é, agradecer ao Vinícius por ter me inserido nesse mundo dos jogos. E se um dia eu precisar sair dele, eu precisar sair da moderação, eu estou muito feliz com o que eu já consegui entregar para todo mundo também. Gosto de pensar que, mesmo em outros jogos, se um dia eu me desligar do Survival VD, coisas que eu fiz ainda vão está por aí e é isso. Hum. Um beijo para as senhoras. Desculpa todo jogador que eu não consigo falar no PVT. Às vezes é porque eu não quero mesmo, mas às vezes é porque eu não consigo. Mas eu leio tudo, quando eu acordo, eu vejo o CT, eu vejo o, o chat de todo mundo, eu sempre vendo tudo, mas às vezes não dá para falar, mas podem falar comigo. Bom, Vai ser ignorado? não de propósito <risos> juro ai péssimo, péssimo. <risos> a cara nem queima de falar que vai ignorar as pessoas na cara delas eu não vou Nossa. ignorar, eu vou responder pode demorar um dia? pode pode demorar <risos> duas <risos> semanas? pode e se cair naquela coisa do, do message que eu não vi pode ser daqui a três anos? pode mas eu respondo, eu respondo. Pode, pode. É, é verdade o Rafael falou é que às vezes eu respondo mentalmente esqueço que eu não escrevi. É, é isso. Eu ia falar, pode ser que você responda mentalmente também, né? E a pessoa recebe aí. Incorpora e recebe. Sim. Bom, Douguin. Obrigado para... Deixa, de, deixa eu ter meu tempinho de biscoito. Te agradecer também por fazer esse chá com a gente e, e realizar meu sonho de ter uma entrevista e falar que eu lembro de você lá no Encontrão um que eu não sabia se eu podia ir, que todo mundo foi jogar Amigo Oculto, e aí eu não podia jogar Amigo Oculto porque eu não sabia se eu ia, mas você levou um presentinho para mim, você levou um pôster com é a carinha de lobo, lindíssimo, tá ali no quarto, não tá na parede, tá na gaveta, mas tá ali, guardado. Eu bem... eu é que ligado. eu amo a sinceridade. você podia simplesmente falar que ele estava enquadrado na parede do quarto Eu nunca ia saber, mas você foi sincero e falou que ele está na gaveta. Está guardado, eu sei onde é que está Se um dia eu lembro dele, eu sei que está ali, sinto que ele está ali Ah, que memória boa, amigo Olha, eu fico feliz de ter <risos> realizado o seu sonho E eu estou amando <risos> esse chá com vocês Estou amando ter esse momento com vocês É assim... Eu acho que eu me sinto bem privilegiado, porque eu acho que é uma oportunidade que muitas pessoas que fazem parte dessa história do survival gostariam de ter: sentar com vocês e bater um papo sobre o que foi construído nessa história, que eu acho que é um pouco da, da proposta dessa temporada nova, enfim, e de toda essa comemoração de 10 anos. Então, eu me sinto, assim, muito grato também por vocês terem é, me proposto essa ideia e, e confiado em mim para fazer isso. Bom, você é um ícone da minha vida, a gente sente muito a sua falta. Venha ao Brasil, não fique esperando só a gente ir a Portugal. Venha ao Brasil, nos visite. A gente sente muita falta de vocês. E é isso, amigo. Olha, vou falar uma coisa. Esse tom seu aí, olha, da, de... Ah, esse um dia eu preciso sair do mundo dos jogos. O meu legado está deixado. Gostei desse tom, <risos> Tá? Não vem com ideia, ah, não. É drama, amigo. Eu gosto de fazer drama, me deixa. É, não vem com ideia, não, que a gente ainda precisa muito de você, da sua mente criativa e, enfim, acho que a gente ainda tem muito para aprender com você. Bom... 400 euros. Hum. É, gente, eu tentando ser fofo, ele vem e me joga um deboche na minha cara. Não tem jeito, não. Aqui... Vocês que assistiram até o final, tenho certeza que gostaram, porque foi um bate-papo delicioso. Espero que vocês assistam aí os próximos e os anteriores, quem não assistiu ainda. Próximo chá provavelmente será com o senhor Kevin Villanova. E é isso, vamos aguardar para ver o que, que eu consigo tirar deles aí até a temporada ele de para começar, que eu estou ansioso. Beijo para vocês, até o próximo chá. Tchau, tchau.